são belos os pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo narrado por São João Jesus disse à multidão ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrai e eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai Em verdade, em verdade vos digo Quem crê possui a vida eterna eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne dada a para a vida do mundo Palavra da salvação Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Sinta um pouquinho só, por favor Na sequência Da leitura de ontem Do mesmo texto Na mesma sequência de São João Jesus Continua querendo nos convencer de que precisamos ser atraídos a Deus. Olha, isso dá uma margem para reflexão. Se somente aqueles que o Pai atrai, Jesus fica responsável, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então, se existe pessoas que são atraídas por Deus para chegar a Jesus, a reflexão é que deve ter pessoas que não são atraídas. E o grande bem que Jesus nos faz é que mesmo para essas pessoas, Ele se deixou colocar na cruz para que, quem sabe, é, tendo um, um, uma impressão, um susto, ter uma, um empurrãozinho, pudesse se converter e adquirir, então, o dom de ser atraído. É como se fosse um ímã, não é? Um ímã, Deus atrai e nós temos esse polo de atração em Deus. Mas nós podemos perder esse polo se tirarmos, é? se tirarmos essa potência de atração. E podemos tirar da mesma forma como tiramos quando não somos a imagem e semelhança dele. Muitas vezes nós fazemos questão de dizer, eu não me pareço com Deus, o meu irmão, a minha irmã não se parece com Deus. E aí começa a viver, começa a fazer coisas é, absurdas, diferentes do que Jesus faria. Então isso é como se estivéssemos anulando o nosso polo de, de possibilidade de atração a Deus. E Jesus então morrendo por todos, inclusive por estes que tiram é, essa possibilidade de atração... Ele dá essa chance então de, de caminharmos na direção dele E aí caminharmos na direção da salvação É muito bom e é muito legal entendermos Que Jesus diz Eu sou o pão da vida, mas um pão diferente Esse pão é, é como se fosse a minha... Como se fosse não É a minha própria carne Pode comer o outro pão Logo vai ter fome mas se comer deste pão que eu estou dando, que é a minha carne, nunca mais vai ter fome. Então, se nós nos colocarmos é, realmente no altar, com, com essa intenção, com essa vontade de nos alimentarmos de Jesus para sermos suficientemente alimentados pela sua carne para nos encaminharmos para a salvação, e aí começarmos a agir, não é? começarmos a agir como ele, fazer as coisas como ele faz, como ele fez, como ele vai fazer, aí nós seremos tidos de Jesus. Quem comer deste pão vai viver eternamente. É diferente do pão que os pais comeram no deserto. Valeu, valeu a pena, porque eles estavam reclamões, estavam chorosos, estavam reclamando, estavam amargurados, decepcionados, dizendo, Moisés, por que nos tirou do Egito? E agora estamos morrendo de fome no deserto. Se, se tivéssemos ficado no Egito, pelo menos lá a cebola a gente tinha para comer. E olha que essas pessoas eram tratadas como escravas. Então elas não tomavam três, quatro refeições por dia, não. Era uma refeição e às vezes ainda era negada. E assim mesmo eles começam a ter saudade lá da, da escravidão. Começam a reclamar com Moisés. Então nessa reclamação toda Deus ouve de novo... De novo Deus ouve e manda lá então o pão descido do céu, o maná. Mas eles comiam hoje, amanhã tinham fome de novo. Deus mandou cordonizes. Eles comiam hoje, mas tinham fome amanhã de novo. Porque é um alimento que organicamente acaba fazendo parte do nosso corpo, a gente come, mas depois logo desfaz. O pão vivo... A carne de Jesus é diferente. Nós comemos e organicamente ela começa a fazer parte do corpo da gente. O sangue de Jesus se mistura com o nosso sangue. Então, aprendendo a fazer as coisas que humanamente Jesus fez, nós começamos a nos parecer divinamente como ele é divino. Essa é a proposta de Jesus. É uma proposta, é, no mínimo, que a gente poderia até sair daqui dizendo: eu não mereço, eu também não. Eu não mereço, eu também não. Mas Jesus faz isso por todos nós e para todos nós, merecendo ou não, até a gente cair, né, numa, na real, cair na realidade e, e nos convencer de que Ele é bom e quer continuar sendo bom para todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, o pão que Jesus quer nos dar é o pão da eternidade, é o pão que nunca mais a gente vai ter fome daquela justiça, sabe aquela justiça que a gente reclama que muitas vezes não temos ou não vemos? Aquelas injustiças, todas poderão acabar, poderão ser exterminadas com esse alimento eficaz que Jesus nos dá. Porque a gente começa a pegar impulso, começa a pegar não, um, empurrões para fazermos coisas, para acabar com as coisas erradas e somente as coisas certas e boas perseverarem, serem preservadas. Nunca mais teremos sede de felicidade, porque vai parar aquela onda de ah, nasceu um filho, nasceu um neto, olha que felicidade. Aí depois essa criança começa a crescer, parece que a felicidade não era aquilo. Porque ela vem envolvida com problemas, com dificuldades. Então a gente tem, na verdade, momentos felizes. Aí depois acontece uma outra coisa, a gente fica feliz de novo. Mas logo em seguida a gente fica triste de novo. Porque são momentos de felicidade. Mas com o sangue de Jesus, derramado em nós e para nós, a felicidade é completa. Não vamos ter mais sede dela, porque nós seremos dados e levados à salvação. É isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai.